Prosseguimos com a aplicação de Theme Functions e desta vez vamos utilizar a Theme Function aplicada ao componente Breadcrumb. Apesar do website FreshPeak Demo não possuir Breadcrumb, até porque a dimensão do site e a complexidade em termos de menu não justifica, nós implementamos, se se recordam, o Breadcrumb como uma característica, um Theme Setting, uma característica de configuração do tema. Para testarmos e para alterarmos o breadcrumb, convém certificarem-se que na parte de appearance do, do vosso tema tem o show breadcrumbs e na page. Também devem certificar-se a partir de se realizaram todas as tarefas como previsto, terão que ter na page tpl imprimido o breadcrumb neste caso associado ao theme get setting breadcrumb, uh, toggle, toggle breadcrumb, como nós definimos ao criar o theme setting. Uh, uh, dito isto, podemos então saltar para o nosso website e uh, testar o comportamento do breadcrumb atual e o que é que vamos fazer de seguida. Uh, na na homepage naturalmente, o breadcrumb não funciona, mas basta clicarmos numa página interior para verificarmos que o breadcrumb se encontra aqui. Portanto, se analisarmos e inspecionarmos o elemento, temos aqui o breadcrumb imprimido, porque temos ativo nas nossas uh, características do do tema, e uh, ele aqui aparece. Vamos ver o que é que está a controlar o output deste elemento, deste componente, neste momento. Ativando o Info e selecionando o elemento, temos uh, uh, a confirmação de que é uma theme function que está a controlar este componente, o theme underscore breadcrumb inscrito no Rupal Core. Uma candidate, ou seja, uma das sugestões, aliás, única dada para a alteração deste elemento, é criarmos esta theme function ao nível da nossa, do nosso tema, Fresh Peak Breadcrumb, em que alteramos aí o output do breadcrumb. E é isso que nós vamos realizar. Mas antes, vamos passar pela API e consultar o que é que nós temos em termos de theme breadcrumb no Drupal Core. A implementação encontra-se neste ficheiro, na pasta includes da raiz do projeto e theme Inc. e uh, o que nós temos aqui é uh, tanto o theme breadcrumb com, portanto, introduzindo aqui as variáveis e temos um output que cria um elemento invisível, tanto como classe you are here e que aplica a classe breadcrumb e uh, faz o implode, ou seja, para criar o caminho do breadcrumb dentro do, do div uh, com a classe CSS breadcrumb. O que nós vamos fazer é alterar ligeiramente este output, de forma a podermos ter na página uh, que estamos a consultar, não só o path, o caminho, mas também o título da página em que nos encontramos. É uma opção discutível, mas uh, servir nos há para percebermos como implementar o theme breadcrumb, neste caso. Vamos para o uh, template PHP do nosso projeto, FreshPeak, uh, e temos aqui já a função que eu passo a explicar, e o que temos aqui como uh, Function Theme Breadcrumb é uma alteração muito ligeira. Reparem que estamos a chamar, uh, uh, na mesma, a fazer o return do Theme Breadcrumb uh, e, e todos os, os seus elementos como previsto no core, mas uh, vamos associar-lhe uh, esta função de, do Drupal, que é uma função de Drupal que me, uh, o que faz é ir buscar o título da Uh, current page. Vamos gravar este, uh, esta nova function de, de Function Theme, portanto baseada no book Breadcrumb e vamos fazer o refresh na nossa página. Eu vou deixar assim para possar, podermos comparar. E uh, tal como já podem ver aqui, nós temos uh, o Breadcrumb. Uh, seguido portanto, com separador, como é, já é previsto pelo core, portanto isto não foi feito por nós, herdámos esta característica, mas temos o Drupal Get Title aqui, um, não clicável, porque já estou na página, e uh, pode ser uma modalidade interessante. Portanto, utilizando esta Theme Function, nós podemos uh, alterar, fazer pequenas alterações ao output, acrescentar novos elementos, neste caso o título da página e, uh, digamos de uma forma simples e muito eficaz, uh, controlar o markup que queremos. Vamos verificar neste elemento o que é que está a controlar o breadcrumb. Selecionando o elemento, uh, temos... Neste caso, já o Fresh Peak Breadcrumb, já não é o Theme Breadcrumb do core que está a controlar o output.